Este é o Tribus Itatemirim. Agora, além de todos os avanços tecnológicos, espaço e conforto que o Tribus oferece, você vai conhecer alguns excelentes motivos para viajar nele. Vitória. Colatina. Guarapari. Cachoeiro de Itatemirim. Os caminhos do Tribus agora levam até o Espírito Santo, pela Itatemirim. Estou recebendo sinais estranhos. É um objeto gigantesco. Velocidade. Absolutamente constante. Altitude. Zero. Ele se desloca ao nível do solo. Propulsão. É turbinado, sem dúvida. Incrível. Parece deslizar sobre eixos. verifique se já temos formas definidas no sensor são três eixos três, três, três eixos se não fosse tão grande eu diria que é um ônibus <risos> vamos interceptá-lo. o futuro chegou sobre três eixos tribus já operando para são paulo Pois, perto dele tudo parece brinquedo